Mais uma live, terça-feira, 1 de novembro de 2022, 20 horas. Vamos fazer uma demonstração aqui das variônicas do pêndulo e nós vamos dar uma conferida aqui se a se o som está chegando legal. Então, vamos só conferir aqui, mas é rapidinho, a gente já está conferindo o som. Vou dar uma conferida aqui no som, se ele está chegando certinho Mas eu acredito que o som está chegando legal Então a pessoal conferência Mas está tudo ok Vamos tirar aqui um pouco de barulho aqui Mas o vou fazer a apresentação da Zóra Essa é a Zoriônica número 2 Que é uma tecnologia nova Olha o Marco bem-vindo à live, boa noite eu tô lendo aqui a tua pergunta a ah, ah, você foi lá no lugar lá da dela lá né, na, na Serra do Café ali Mas nós chamamos lá de Serra do Café então ah, parece que nós tá com uma interrupção Na internet? Ok, Tiano. Eu acho que nós estamos aqui com... <coughs> com algum problema aqui de internet aqui. A internet que deu uma cortada. É, agora eu acho que tá normal. acho que normalizou aqui a internet. bem a vem da live? Boa noite. É, o outro canalzinho nosso lá é os varione mesmo. Esse que nós tá agora é o rei das varionicas. Ó, ah, que nós vamos de apresentar aqui que a. E aqui são as variônicas Número 2, que o pessoal já conhece Também está uma capa aí do, Da vai Pode ser usado como testemunho E pode caçar por comando Você pode comandar ela Se quiser caçar com ela Então ela tem a parte dela Da câmera Você abre, coloca diamante Ou coloca ouro para caçar Com testemunho Agora o mais você seria comandar ela, você comanda, você quer caçar com ela. Agora nós vamos apresentar aqui a número 3, que essa aqui o pessoal também conhece. Que é a telescópica, né? Ela tem os tampão embaixo e tem os tampão em cima. Aqui você tira a tampa em cima, aqui tá a antena, dá para ver lá dentro. Você fechou, tá fechada a antena. Você virou ela para baixo, você puxa a antena. Você puxa a antena, ela tá puxada aqui, ó. Você dobra ela, faz o L, tá pronto pra caçar. Vamos abrir a outra aqui que vai deixar as duas abertas. Viu? o tampão você vira assim para baixo ela desce um pouquinho você puxa a antena faz o l aqui eu vou encolher um pouco ela aqui porque aqui para mim é um pouco apertado então eu vou deixar ela um pouco mais curta Ela comendo e que ela se aqui ela vai até 50 centímetros então eu vou deixar ela aqui só com uns 30 e pouco aqui então ela, ela é muito eficiente, o pessoal abraçar com ela. Porque ela, ela encolhe, fica todo fechado, você pode pôr dentro do bolso, carregar dentro do bolso. E também você pode trabalhar com testemunho e trabalhar com comando de voz com ela. Aqui é a parte da câmera dela. Para o pessoal ver. É a parte tampão. Você coloca ouro, coloca diamante, passa com ouro e diamante. A outra é a mesma coisa. Você. Abre ela. Pode colocar ouro, coloca diamante. É uma boa câmera, dá pra ver lá embaixo. Mais ou menos aqui, ó. Então a. Você tampou ela, você tem um centímetro de rosca, que não é para ela ficar abrindo na toa. E você pode trabalhar com ela como comando, comandar ela que você quer caçar com ela. Agora você quer fechar ela, você levanta ela, coloca ela reta. Você coloca ela retinha, aquela está retinha. Você só põe a ponta no dedo, na, na, lá na ponta dela e vem fechando ela. Ó. Fechou. Você pega o tampão. Tá? Tá fechado. Você coloca ela dentro do bolso. Você pode carregar por qualquer lugar. A outra você faz a mesma coisa. Você deixa ela reta. Coloca o dedo na ponta dela aqui, ó. E vem empurrando ela de volta para dentro dela. E lembrando, pessoal, que esse tipo de antena eu não acho no mercado para comprar. Então, Tem muita gente aí que tem me perguntado aonde comprar, não tem. Nem mercado do Brasil, nem mercado da China, nem Estados Unidos. Não acho essas antenas para comprar mais. Então. A... Agora vamos fazer a apresentação aqui do Pedro. Esse prender tem 60 centímetros de corrente, que você possa ultrapassar o dedo aqui na argola dele e trabalhar com ele, andando com ele em pé. E você também possa trabalhar em cima da mesa, aqui, ó, deixando uns 8, 10 centímetros de corrente, você possa trabalhar com ele aqui em cima da mesa. Aqui eu estou com a mão esquerda de baixo dele, ele vira porque a mão esquerda é a negativa, então a mão direita é a positiva. Você pode trabalhar em, é, com ele é, em cima de foto e várias coisas. Você quer pôr uma foto em cima da mesa, fazer algumas perguntas para o pêndulo, é isso, é aquilo, então você vai perguntando. Se é isso, você roda para a direita. Se é aquilo, você roda para a esquerda. Você quer fazer alguma transferência de energia com água, com outro objeto, com outras coisas, você pode fazer com ele em cima da mesa. Você quer caçar minério lá no campo, você anda com ele em pé. É só precisa de uma certa, uma certa prática, né? E lá também você pode comandar ele também Porque você quer caçar com ele Ele te dá a direção para você andar Também precisa um pouquinho de prática Mas é coisa à toa pra aprender também Então, ajeita uma blusa Aqui tá... Tava um pouco frio aqui, eu coloquei uma blusa e nem arrumei, ó. Que tava chovendo, parou de chover e deu uma, uma esfriada. Aí o pessoal que tiver interesse aí, o é contato fica embaixo do vídeo. E lembrou o pessoal, que não esquecer de dar um like para nós aí, para ajudar nós. Agora vamos falar aqui com o João Marco um pouquinho. João Marco, você foi lá, você achou lá uma marganetinha rosa lá, né? É, lá tem, lá tem o quartzo rosa, tem a Morganeta tem quartos alaranjados, tem umas partes de variedade de quartos lá. Mas lá é... lá nem tudo que é rosa lá é marganeta, hein? Precisa ver certinho, Então, é, lembrando o pessoal aí que a live nós né, trabalha mais com as perguntas, aí conforme nós for, for tendo umas perguntas, nós vamos alongando ela mais para frente um pouco. Nós chegar aí nos 20, e poucos minutos. Quem tiver perguntas, nós encerramos. Pessoal, para não esquecer de dar um like hein? Já passamos aí Umas partes pessoas pessoa aí Esquecer de dar um like para mãe o pessoal que está vendo a live quem quiser fazer alguma pergunta Ah, lembrando que essa larga nós ter feito ontem, às 20 horas. Nós não fizemos ela ontem, porque ontem eu precisei dar uma saída e já cheguei um pouco tarde. Era mais de 21 horas, agora não vai dar para fazer ela mais. Aí deixei para fazer ela na terça-feira, que é hoje. dar uma olhada aqui mas não sei se ela está aqui aqui tem uma eu tenho uma marganitinha aqui pequenininha que é gravada um visual. solto aí se vai dar para o pessoal ver ela bem aí na ela é pequenininha ela dá um as quatro cinco gramas acho que não dá quatro gramas mas é muito bonita uma transparência muito boa. Então ela tem uma certa diferença no quartzo. O quartzo ele é meio cheio de emendinha. ela não. Ela é tem, por exemplo, para um tipo assim mais tipo assim de é, do topaze. Ela tem uma aparência da massa dela um pouquinho parecida com topaze. uma outra aqui, mas essa outra aqui é, que é um piãozinho de ambiente. Isso. aqui também. É também, essa também é veio da Serra do Café, é uma metista rosê. Também foi achado lá perto. Da onde o João Paulo tem a Morganita, também muito bonita. Eu vou chegar mais perto para ver se pega ela mais perto. Muito bonita e dá para lapidar uns 70% dela. Aí aqui que nós temos aqui é. aqui é um pedacinho de esmeralda. Vamos ver se dá para o pessoal ver aí. Acho não está dando para ver muito, não, porque é muito pequenininho. Mas é uma, uma fotinha de esmeralda. Bom, isso ali nós vamos mostrar para o pessoal que conhece. Um saquinho que nós temos um diamante hein? ver se dá para pegar aí mas tu não vai dar porque tá dentro do saquinho então, é umas coisas interessantes vindo a live boa noite nós deixa a descrição tá embaixo do vídeo aí é só entrar em contato nós não podemos passar preço valor por aqui porque é um pouco complicado para o youtube mas se tiver algumas perguntas aí lá, pode, pode aí para nós variantes lembrando dela que nós temos a número 2 e tem a número 3, a número 3 é a telescópica, que é a, essa aqui é a número 2, que é a que está na capa aí né, da live. E, e nós tem a número 3. A número 3 que é essa que é telescópica. É dois tubos, a antena está fechada dentro dos tubos. Você pode carregar no bolso. Lembrando, pessoal, também que esse mês também nós estamos com promoção nas duas. Tanto é nos três, né, que é o pêndulo também. E lembrando também que nós temos um pêndulo especial. Esse pêndulo aqui, ele é um pêndulo especial para Tanto pra você trabalhar em cima da mesa, como trabalhar em minério com ele. Ele não é muito pequeno, ele é em cima da mão. Você vê que ele quase travessa a mão. E dá para você trabalhar em cima da mesa. Você deixa ele com uns 8 ou 10 centímetros de corrente, dá para você trabalhar em cima da mesa com ele. Também é todo construído de material espe especial, igual as varetas. Então é muito importante. Então, vai aguardando o pessoal fazer umas perguntas aí para nós ir continuando a live. Porque a nossa live não é um trabalha com nada escrito, então aí depende das perguntas. Aí, conforme vai saindo perguntas, a gente vai andando com a live para frente. Agora, pedir o pessoal para dar o um like para nós, para dar uma força para nós. Bom, vamos falar mais um pouquinho das variônicas As variônicas elas é, elas é muito importante Você tira o tampão dela A antena está dentro dela Então a... Aqui você puxa ela Ela ficou toda reta ela Tem mais ou menos aqui uns 45 centímetros Você dobra ela e ela está dobrada, feita ela e está pronta para trabalhar. Você quer guardar ela, você deixa ela reta, põe a mão na, a, o dedo na ponta dela e vai voltando ela até terminar com ela. Coloca o tampão, tampa, tampou, está pronto pra você carregar ela no bolso, pra qualquer lugar. E lembrando que ela trabalha o casal, elas são o um casal. E lembrando que esse material, dessas empunhadeiras, são todo especial. Todo, todo especial. Então, esse tipo de material é um material que você não acha para comprar em lugar nenhum. Nem as antenas e nem o material que é feito as empunhadeiras. Não, e nem a número 2 também, você não acha. Bom, Bem-vindo da live Boa noite Bom, eu tenho O meu contato fica embaixo aí da, Do vídeo Então a gente passa O preço, essas coisas, tudo pelo contato E passa também Do Mercado Livre, tem do Mercado Livre Tem aqui, direto pelo canal Tem também de nosso Foupi Bom, aqui direto porque nós não, não consegue aqui, porque nós cria, eu já criei problema já com o YouTube, por causa de passar algumas coisas por aqui. Sobre a radiestesia mesmo, teve umas coisas sobre a radiestesia aí, e algumas magias aí, que eu andei falando aqui, eu estou me cortou a monetização. Já não tinha monetização. E também já avisou que se continuasse cortar o canal. Então já fiquei meio. Aí eu tive que ir mudando as coisinhas. Mas tem muita coisa ainda que nós falamos. Agora lembrando, pessoal, que é o seguinte, a. Esses material que nós fazemos, é um material que dá trabalho Esse material dá trabalho para fundir ele, dá trabalho para melhorar eles Porque tem que melhorar a energia deles é, Então é um material que ele dá um pouco de trabalho E se você não tiver a ferramenta certa, você não faz ela Se contar que muito esse material, por exemplo, suas antenas mesmo da telescópica Não acham para comprar mais no mercado então, já é uma relíquia. Quem, quem tiver um par de variônica desse, então é uma relíquia que ele vai ter. Tanto a telescópica como a número 2. Então, a, essa número 2, por exemplo. A parte dessa antena, você acha no mercado para comprar. E já essa parte de baixo, você não acha. E também tem que ser trabalhado. Você vê que ela aqui, ela só a antena. Ela, ela tem que ser trabalhada. E outra, ela tem que ser balanceada, ela não pode ser de qualquer modo, ela tem que estar balanceada. Porque quando ela cruza, se ela não estiver mais ou menos balanceada, ela fica desgovernada, ela vem para trás. Outra hora, ela, ela não cruza, vai até a ponta e para. Então, é umas par de coisas. E outra, para trabalhar com a radicezia, a pessoa precisa receber treinamento, orientação, tem que ter acompanhamento. Então, não é um produto que você, por exemplo, você compra ele, você comprou e acabou, não é. Por exemplo, você vai trabalhar com comando de voz com ela, você vai ter que receber treinamento até você treinar, até você aprender. A menos que a pessoa fale, não, eu vou trabalhar com testemunho. Mas mesmo para trabalhar com testemunho tem que ter acompanhamento também, porque não é, não é só colocar o testemunho dentro dela e sair andando com ela. Uma pessoa precisa ter um conhecimento. E muitas pessoas até perguntaram, mas, mas achei, mas tinha umas mercados lá que era baratinho. falei, tem gente até que tem. Mas não é igual a essa. E também não me explica nada para a pessoa, não ensina nada. Então aqui, quando a pessoa adquire um produto nosso aqui, tanto faz ele adquirir pelo Mercado Livre, como ele adquirir direto aqui pelo canal, que é quando a gente fala direto pelo canal, a pessoa confia na gente, faz o pagamento, a gente manda esse produto para ele, coloca esse produto com seguro para chegar até ele. É, quando chega para ele, a gente tem que passar os vídeos para ele, fazer os treinamentos, tem que acompanhar ele nas, nas dificuldades que ele vai ter no treinamento. Então é, ele vai estar tá no Zap com nós aqui durante um bom tempo. Porque eu tenho quase duas mil pessoas no Zap. Tem gente que já vai três anos ou quatro anos, ainda entra em contato comigo, pergunta alguma coisa, ou fala sobre alguma coisa que achou. Isso é todo dia, quase toda hora Chega a gente falando coisa Vai contar uma coisa de outra Agora Você assumiu uma responsabilidade dessa Você pegar um material desse Fundir, fazer, tornear Levar para a furadeira Furar, acertar, balancear Então não é um produto Que você vai vender ele assim Baratinho Como se fosse... Um quilo de alumínio, um quilo de ferro, não é, então não é assim muito baratinho, mas a pessoa depois que adquire, ele fala, olha, foi o melhor investimento que eu fiz, porque isso aqui não é só para aquilo que eu pensei, as varionicas, tanto as varionicas como o pêndulo, ela é para um milhão de coisas, então depois que você aprende, depois que você treina, que você começou a ter prática com ela, que você tem uma boa energia já adquirida com ela, você fala, vixe, eu já devia ter comprado há muito tempo. E ali você vai aprender que é muitas coisas que você pode fazer com ela. Além de você caçar diamantes, caçar ouro, caçar minério. Então, é, quando ela foi criada, mais ou menos há 8 mil, 9 mil anos atrás, ela foi criada para caçar um milhão de coisas. Então, não foi para caçar uma, duas, três, dez, cem, mil coisinhas, não. É um milhão de coisas que você pode passar com ela. Agora, a pessoa precisa aprender, precisa ter treinamento, precisa treinar, precisa saber usar ela, saber as perguntas, fazer as perguntas, corrigir as perguntas. Não é de qualquer maneira. Porque de qualquer maneira, é simples. Você pega dois pedaços de arame aí, faz um L dele, coloca na mão e... Você pode sair que ele acha alguma coisa, tampinha, pedaço de prego, essas coisas, ele acha no chão. Então você não precisaria fazer um investimento em algo mais caro para caçar preguinho latinho. Então é uma coisa que nós não tapeamos ninguém, a gente sempre fala a verdade para que as pessoas conheçam certinho a verdade. É, informando que as pessoas que têm problema de perfeição, que toma remédio carmante muito forte, tem problema com elas, principalmente para comando de voz, porque a energia dele é muito baixa, ele vai levar muito tempo, vai levar de seis meses para um ano para ele conseguir levantar essa energia dele para trabalhar com ela. Não que, que ele não vai conseguir, ele vai conseguir, se for persistente ele consegue trabalhar com ela. Mas ele tem que persistir muito. E não é todo mundo que, que tem energia baixa e é persistente nas coisas. Eles mal começam e já param. Então é. Geralmente essas pessoas, eu informo bem elas antes delas de adquirir, para que ela adquira um produto, sabendo que se ela tiver esse problema, ela vai ter dificuldade. Já teve gente que adquiriu elas, me mentiu E tinha epilepsia, mentiu Mas eu descobri Aí um dia falando com ele no telefone Eu falei pra ele, você mentiu pra mim Ah, como você falei, Você mentiu, você tem problema, você tem desmaio Aí a mulher dele tava atrás dele Eu falei ele, eu falei pra você que você devia ter falado a verdade para ele Aí eu... Aí eu falei lá no telefone para ele, Olha ah, a mulher acabou de falar aí atrás de você, ó Você mentiu Aí desligou o telefone na minha cara Não ligou mais Agora Se eu tiver me ouvindo agora A única coisa que eu posso falar para ele É que ele precisa treinar Treinar bastante, duas, três vezes por dia Que daí uns seis meses em diante Ele pode estar tá curado e pode comandar essas varas Mas a pessoa que tem esses problemas não dá certo para ele. Ó, Romulo, para quem está começando, melhor é a.. Bom, pode ser as varas número 2 ou a 3. O pêndulo ele, ele também dá certo, mas ele é um pouquinho mais difícil para aprender. O pêndulo é mais demorado, principalmente na área de minério. O pêndulo na área de minério ele é um pouquinho mais demorado, mas depois que você tem umas certas práticas, já caso o pêndulo fica fácil, aí já fica mais fácil treinar com ele. Bom, Marco, a forquilha de Goiabeira, ela foi um ensinamento muito antigo aqui no Brasil. Quer dizer, aqui no Brasil, né? Mas o que ensinaram aqui no Brasil não foi o que ensinaram em certos países para fora. Você buscar o conhecimento de, do pessoal que aprendeu com a forquilha a caçar água nos países para fora, você vê que é bem diferente do que o pessoal faz no Brasil. porque aqui no Brasil eles não ensinou correto. Eles não queriam que os brasileiros aprendessem a usar a furtilha para água, porque se aprendessem a usar a furtilha para água, eles iam aprender a achar a área de ouro. Então, a área de minério, ouro, diamantes, eles iam aprender a usar a para isso. Então, o pessoal não ensinou certo. Ensinaram metade e a outra metade eles deixou aqui, ó. Aí você não para eles, vocês pegam a forquilha e saem. Baixou é água. E já tem lugar que é o contrário. Se a forquilha subir, é água. Se ela der aqui, se descer é água. Então é tudo meio, meio complicado. E o pessoal fica bravo, hein? Tem um pessoal aí que você vai falar para eles que eles não sabem nem usar furquilha, eles ficam bravo pra caramba. Mas, como se diz, cada um faz aquilo que gosta, né? Vocês acham que está certo, eles continuam. Mas eu tenho vídeo aí no canal, aí mostrando para o pessoal aí como é que usa ela mesmo correto. Agora, a forquilha ela é muito boa para água, se você souber usar a correta. Mas ela já com a minéria é um pouco falha. Ela é um pouco falha porque ela, ela fecha as energias. Então, é. Porque ela é dois galhos, um grudado no outro. Então, quando você pega um com a mão esquerda e pega o outro com a mão direita, as energia tá ficam fechadas. Então, ela não aceita um comando. Já quando você pega as variônicas, você pega uma em cada mão. A mão esquerda minha aqui, ó, é a negativa, a mão direita é a positiva. Então, quando elas cruzam, elas cruzam um centímetro para relar uma na outra. Mas ela não rela uma na outra, porque se ela estiver relando aqui uma na outra, ela dá resultado errado. Ou ela desgoverna também para cá. Então ela fica mais ou menos aqui, essa posição que eu tô. É um centímetro, centímetro e meio. Ela vai, vai, cruza, descruza, cruza. Então, as energias não estão fechadas. Ela não pode fechar. Uma tem que puxar a outra. Como se diz? Ela puxa a outra, vem aqui, as energia tá cruzada, mas não tá fechada. Agora, quando você pega a forquilha, A furtia, vamos dizer aqui, cavaleônica. A que é isso. A ela está inteira. Então, você já catou ela, você já está com a energia fechada nela. Então, ela não aceita um comando. Ela não aceita um comando que ela já tá fechada. Então, ela vai ter que buscar alguma coisa que já está com a energia ali para cima. Agora... Quando você pega a forquilha, você tem que saber procurar onde está a cabeça no um meio de água. Elas têm que te dar a direção para você andar. Não é para qualquer lugar que você anda. Você já tem que saber a direção que você vai. E é elas que têm que indicar para você. É a mesma coisa, são as variônicas. As variônicas, quando você dá o terceiro passo, ela te indica a direção que você vai andar. Não é você andar para qualquer lugar que você vai. você andar para qualquer lugar, você vai cair dentro de uma área de minério, pensando que está caindo dentro de uma represa de água. Ali dentro do mar d'água, não tem nada a ver. Onde tem energia de minério, não tem a energia da água. Isso vocês podem fazer experiência. Outra coisa, você quer ficar bom para caçar veio de água, mas bom mesmo, você caça a água. Você vai dentro da lagoa e caça o um lugar para você furar um poço artesiano dentro da lagoa. É o melhor teste para quem quer ficar profissional. Mas é claro que a pessoa vai ter que receber instrução antes dele ir para lá também, que você vai lá para a sem instrução nenhuma, ele não vai fazer nada lá dentro. Agora, agora, isso aqui, por exemplo, você está num lugar seco, você dá tá, o comando tá lá, vai. Vai, o terceiro passo me dá a direção do meio de água. Ela vai te dar a direção para você andar. Você anda naquela direção. Você vai andando, ela vai, te, vai ficando apontada para frente, você vai andando naquela direção. A hora que chegar em cima do veio, ela cruza. Chegou em cima do veio, ela cruzou, você já marca no chão. Você deu meio passo para frente, ela descuza. Você deu meio passo para trás, ela escuro. Você já fez isso, você já tá em cima da cabeça do veio. Ali você pode fazer uma bola assim, uns 25 centímetros de diâmetro. E mandar a máquina furar em cima. Tá furando em cima da cabeça do veio. Outra besteirada que todo mundo fala, ó, oh, tem veio de água cruzando para lá, veio de água cruzando para cá, fazendo um X para cá, um X para lá. Tudo conversa fiada, tudo conversa de quem não sabe o que fala. Não tem nada disso, pode até passar um veio de água por baixo do outro, mas você não capita ele em cima. Você não sabe se tem dois veios ali, um em cima do outro. Agora, cruzar, ainda é pior ainda, é que não cruza mesmo. Agora, na saída do rabo dele, se tiver um embaixo, ele pode sair um para um lado, outro para o outro, assim, distância de pouco pouco, de um metro e meio, dois metros. É, você pode pegar um veio muito largo de água, por exemplo, aí veio de mais de um metro de veio, de largura de veio. E é um veio muito bom. Quando você pega um veio desse, você vai saber na hora que você pegou porque se você deu um passo, meio passo para frente, agora descruzou é veio, é veio, é veio fino. aí é veio de duas polegadas, duas, duas três polegadas para trás. Se você der um passo para frente para ela descruzar, já é um veio, um veio melhor, um veio bom. Se você der um passo para trás para ela descruzar, já é um veio bom. Se você der mais de um passo para frente para ela descruzar, já é um veículo que você pode furar ele porque está com a água em cima sozinho. Então, é, tudo é conhecimento. Se a pessoa não tiver conhecimento, não adianta muito. Agora, a gente tem tentado ensinar tudo aquilo que pode. E espero que no futuro tenha alguém que ensina também. Mas eu vejo profissional aí, gente formada, estudada, diplomado furando poço seco. E eles marcam no lugar seco, porque eles não têm conhecimento. O conhecimento deles lá onde estudou é muito pouco. Então, quando chega na prática mesmo, lá que eles ficam com os aparelhos, lá os aparelhos confundem tudo, eles jogam eles tudo dentro do lugar seco. Agora... Chega uma pessoa lá que tem conhecimento com duas varinhas ela fala, ah, aqui ó, pode furar E é ali que tem água Tem pessoas que marcam o lugar para você furar um poço sem nada Ele já tem a energia, ele só consegue saber aonde está o veio de água Agora você veja bem Se uma pessoa tem Essas condições de achar um veio de água sem usar nada você imagina a faculdade que ele estudou. Capaz que às vezes a pessoa não saber nem assinar o nome. Então é umas coisas que... A gente vem batendo nas teclas aí. Que, às vezes não é tanto o estudo. Mas são os conhecimentos. Conhecimento, treinamento. Quanto mais você treina, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você tem para aprender. E outra. Nós morre de velho e nunca aprende tudo Então é assim que as coisas são Às vezes eu penso Que eu sei bastante sobre Secação verde de água, um minério Às vezes tem outro que sabe mais que eu E eu tenho que aprender com ele E Às vezes aquele outro que eu estou aprendendo Com ele ainda tem outro que sabe mais ainda E assim vai Agora toda vez que a gente achar um que a, que a gente acha que ele sabe mais A gente tem que aprender aquilo que ele sabe mais E analisar com aquilo que a gente sabe para ver que resultado dá, para ver o que que acontece, o que que vai acontecer ali. Às vezes não é porque o cara sabe uma técnica nova ou você sabe uma técnica velha, é que a técnica nova dele seja melhor do que a tua. Então você tem que analisar a dele e analisar a tua. E ver qual das duas que você fica. Então é, as coisas são desse jeito. Agora, se o cara caça a água com a forquilha, eu falo para ele, não. Você vai caçar com as variônicas, que é muito melhor do que essa forquilha que você caça. Aí ele analisa as variônicas. se ele achar que a que é melhor, ele caça com as variônicas. Se ele achar que a forquilha é melhor, ele caça com a forquilha. Porque de repente o cara ele caça água com as forquilhas e nunca marcou um poço seco. Então por que que ele vai deixar da, da, da forquilha para pegar as varionicas? Ele não vai. Não é tudo, tem que, tem que ser analisado. Analisado, comparar uma com a outra, tentar juntar duas coisas numa para melhorar. Então, é tudo, a gente tem que analisar. É, ó... Lava, aí no Piauí, aí no, no Piauí, divisa aí com, com o Ceará, perto da divisa aí, perto de Parambu, mais ou menos aí, nessas divisas de estado aí, nesses lugares, tem umas partes aí que tem ouro e ninguém descobriu ainda. Aí, beirando a Lagoa também, de Viva também, aí, o, o Ceará também tem uma, umas partes. Dentro do Ceará também, ali naquelas partes, perto de Parambu, também tem umas partes que tem hoje. Então, é... É que a gente fica sabendo muita coisa em vários estados. Agora, uma coisa eu falo para vocês, o Ceará é rico em ouro, hein? É porque não descobriram ainda todas as localidades lá ainda. Mas tem muito ouro. Tanto ouro como urânio e chumbo. Agora, a turmalina azul tem também no Ceará. E é outra coisa que vale ouro. Piauí, São Paulo, também tem região de ouro ali também. Ah, lembrando pessoal aí que tiver mais alguma pergunta aí. aqui, porque a garganta seca um pouco de falar, né? A na live não para de falar. Nós vamos aguardar o pessoal fazer alguma pergunta. Olá, Bem-vindo ao live. Boa noite. Almir Vital de Oliveira. Que nem, por exemplo, a gente fala com as pessoas, é.. A pessoa com um pêndulo desse, um pêndulo desse aqui na mão. Se você tiver um pouco de prática com ele, você descobre tudo que se passa na vida de uma pessoa. E as varicas também. Você sabe tudo o que se passou, tudo que ela veio de bom ou de ruim. Aí a pessoa fala, ah, eu duvido, Ué, duvido, arranja um pêndulo, faz, aprende um pouco, faz os testes, depois tira as dúvidas. Ô, Sérgio bem-vindo à live, boa noite. Agora nós estamos conseguindo fazer as lives aqui a, às 20 horas. Ontem eu cheguei tarde, eu cheguei mais de, uma hora, de 21 horas e não deu para fazer ontem. Mas, assim que der, a gente vai fazendo sempre nesse horário agora. Agora deu uma melhorada aqui na internet, a internet já ficou razoável. E ainda não está tudo do meu gosto, ainda, porque eu queria, por exemplo, uma transmissão um pouco melhor. Que não tivesse aqui uma iluminação melhor parte é, é, de microfone um pouco melhor para não usar, não precisar ficar usando o microfone de ouvido Mas devagarzinho a gente vai chegando lá Devagar a gente vai arrumando as coisas Agora a gente não pode também ficar apavorado aí Fazer coisa aí que não dá certo agora E também antes também eu tava com dificuldade também de transmissão também você começava a transmitir, começava a falhar tudo. Acaba caindo a internet, som caindo. Então agora é que tá, que a gente está testando aí essa terceira live nós já faz, já que a, a internet já melhorada. Então espero que, que as coisas continuem boas agora para frente. Pelo menos na transmissão. Agora só o microfone a gente vai ajeitar aí. Vamos arrumar um microfone melhor. E também a gente vai arrumar uma câmera melhor também. Vamos ver o que vai acontecendo aí para frente. Eu era para estar tá fazendo uns vídeos novos também. Não estou fazendo, porque eu fiquei sem companheiro lá para ajudar eu. Mas agora ele tá querendo voltar para ajudar. Vamos ver o que vai acontecer. Oh, vai é só você entrar no Google aí, puxa e digitar aí, puxando o um... é, um mapa de pesquisa dos lo... das localidades que tem ouro entre o Ceará e Piauí. Hoje tem tudo no Google. Você puxa no Google aí, esses ouro que tá fácil aí, o satélite pega eles. Dá para ver por satélite. Agora, tem uns que não dá, porque o satélite não pega. Agora, pelo satélite é difícil você saber a localidade certinha. Por quê? Porque o satélite é 10 quilômetros. Você acha que tá no lugar está 10 quilômetros longe. Mas tanto aí o Piauí como o Ceará até é muito rico em minério. Piauí mesmo tem, acho que, se não me engano, acho que tem mais de 170 tipos de minério. O Ceará tem mais ainda. O Ceará, acho que está com 250 tipos de minério. E é fácil você saber: a, o estado onde tem Opala é fácil você saber que ele é rico em minério e minério bom são então, gemas boas, é a Opala, que hoje é considerado um, um preço bom dela, quando é uma Opala boa mesmo, ela é cara. É, turmalina azul, nessa região aí, Ceará, Piauí, é rica nesses lugares, e é fácil de achar ela, porque o é lugar que você acha turmalina preta, malacacheta, é, às vezes aonde é onde dá algum tá, sofá para o pé, você vai achar também a turmalina aonde dá esses quartos azul, ou quartos branco mesmo, ou o amarelado lá, que é... Então é fácil você achar ela, principalmente a, a, a turmalina negra. Você achou a turmalina negra, achou a maracaxeta prateada, ou esverdeada, ou avermelhada, a turmalina azul está por perto, não está longe. Outro também indicativo também é você achar, por exemplo, a metiça, achou a metiça, a termalina também anda por perto. E a turmalina negra também. Essas regiões, elas são muito ricas em, em quartzo. E também é rica em ouro em quartzo. Mas até um tempo atrás, aí, uns 5, 10 anos atrás, o pessoal não ligava muito. Mas agora já tem. Agora há muita gente aí nessas regiões aí que... Estão comprando equipamento e estão procurando para valer. E já tem muitas minas novas abrindo aí nessas regiões também. Eu mesmo já sei de gente aí que começou a minerar ouro aí, oito, 10 meses atrás. Agora as pessoas precisam pensar numa coisa: não é só você caçar ouro. Você precisa aprender a conhecer uma turmalina, o que, que é uma, um índice para turmalina azul, o que, que é um índice para uma coisa, um índice para o palo, um índice para diamante, e aí, enfim. Então, você está caçando ouro, você não acha ouro, mas você achou um lugar que você pode minerar turmalina, você já achou uma mina de dinheiro. Não é bem, o cara fala, não, eu só vou ficar rico, só eu achar ouro, não é só ouro que deixa o cara rico. Hoje, até vendendo areia lavada de rio, aí você fica rico. Você fica milionário, você não fica bilionário, mas milionário você fica. Vendendo cascaia aí, que tira da montanha, para as prefeituras, para as estradas, você fica rico. Então, é. Precisa de conhecimento, a pessoa precisa adquirir conhecimento. seu conhecimento é tudo. Agora, tem ferramenta que ajuda Por exemplo, Você pode ter um par de bariônica Que ajuda você a encontrar alguma coisa Agora Você pega um par de bariônica Na mão, você dá um comando para ela turmalina procurar a turmalina você. Ah, Terceiro passo Você me indica o lugar que tem uma turmalina Azul Ela te indica o lugar que você vai andar Chegou em determinado lugar lá, ela vai cruzar lá Você vai olhar no quarto E que quarto é isso? quartos brancos da ponta lapidada, quartos quebrados, pedra quartos de qualquer maneira ou, às vezes, algum pedaço de outra cor, amarelado, com enxofre Você vai colher só, porque você não conhece nenhum nem outro Aí, então, tem que ter um pouco de conhecimento, saber o que anda junto com essas termalinas que tipo de material está junto o ouro também, você tem que ter conhecimento, saber o que está junto com esse ouro, qual o tipo de material que está ali junto, tá porque o ouro também não anda sozinho, ele, ele sempre tem outros materiais junto com ele. Agora, saber separar o que, que é uma área onde tem minério e onde tem água, porque é uma área, que você, quando você separa a área que tem minério, você já vai saber o que tipo de minério está dentro daquela área. Então, ah, isso aí é uns conhecimentos que, eu preciso, que a pessoa precisa ter. Então, quando a gente diz aí que a pessoa, por exemplo, adquirir um par de variões que ele acha que é caro, depois ele fala, bicho, foi barato demais. Já devia ter comprado antes. Então, por quê? Porque ele está ele tá adquirindo um conhecimento que ele não tinha. E, às vezes, um conhecimento que ele não vai... Às vezes, se ele depender aí de outros canais aí, ele não, não vai aprender nunca. Porque os caras não ensinam. Os caras falam, ah, isso aqui é ouro, mas nem fala para o cara ser amarelo, só fala que é ouro. Agora, falar para o cara, é ah, isso aqui é ouro, e junto com esse ouro aqui pode ter, pode ter urânio, pode ter chumbo, pode ter prata, que é muito normal, às vezes, ter prata onde tem ouro, porque a prata é abundante vezes tem tem ouro, não tem prata, mas tem outros tipos de material também. Outra, tá onde tem ouro? Tem mais de 50 tipos de minério ali. Não vou dizer que a pessoa tem que aprender os 50, 60 tipos de minério que tá ali, mas pelo menos uns, uns 8 ou 10 ou uma meia dúzia precisa aprender. Agora, outro, aprender a separar a área de água. Porque onde tem a área de água não quer dizer que não tem minério. Tem minério. Só que a energia desses minérios não sai para cima porque a energia da água não deixa. E onde não tem a energia da água, a energia do minério sai para cima. Então a pessoa tem que aprender um tanto de coisa. aí Então quando a pessoa adquire um par de variantes, ele está adquirindo uma sabedoria. Não é só o par de variantes. Ali ele vai fazer os treinamentos, dos treinamentos ele vai para a prática, da prática ali ele vai ter, ele vai pepinar, lá, ele vai perguntar para mim de novo o que, que acontece ali, o que que pode estar tá acontecendo ali. Então é uma coisa muito barata demais, que hoje um par de variônios que eu sei ensinar uma sabedoria aí deveria valer no mínimo aí de 30, 50 mil. E não, não vale quase nada. E a gente também, não é por isso também, a gente também quer ensinar as pessoas, porque amanhã ou depois, esses maiocos, eles também consigam saber alguma coisa e ensinar para os outros que vêm vindo também. Do jeito que eu aprendi alguns anos atrás, eu também estou passando. Passando e passando um pouco mais ainda, porque depois disso eu também desenvolvi mais. Aprendi mais coisa ainda. Então, a gente vai passando de uma geração para outra. Eu tenho hoje, mais ou menos, deve ter entre 30 e 50 pessoas hoje que aprendeu muito comigo. Aprendeu muito e agora já estão deslanchando por conta deles. Eles já estão deslanchando cada vez mais. Quer dizer, já não precisa estar perguntando para mim tudo. Já adquiriu um conhecimento suficiente para eles mesmo saber o que, que deu errado e corrigir. E o e também, esse pessoal também tem usado para vários fins. Outros têm usado para minério, outros têm usado para uma coisa, outros têm usado para outra. É, várias finalidades. Lá, onde tem o quartzo branco tem ouro. A questão é achar onde está o veio, onde está esse filão de ouro. Há muito ouro grudado em quartzo, principalmente nessas regiões do Ceará e do Piauí aí também tem. Aí teve gente aí no Ceará aí que começou a socar a no pilão, pilão de ferro, com um eixo, um eixo de Mercedes quebrado. Os caras mandaram sortar um fundo bem forte no tubo, bem grosso de ferro e socavam na mão para tirar o ouro do quartzo grudado. isso já faz aqui, acho que já é faz uns seis, sete anos. E hoje não, hoje eles têm maquinário que morre. Agora, se o ouro não tivesse dado nada, eles não teriam montado o maquinário e documentado a mina. E conheço gente também que deve abrir uma mina agora, o ano que vem também, no Ceará. De quartos azul. Na Turmalina Azul, quer dizer. Lá também, é, o Ceará, e também tem quartos azul. Então, essa pessoa, ela, ela tem três minas, e ela deve abrir a quarta lá agora também no Ceará, já está providenciando documentação. Só não vou falar o lugar, porque eu não tenho autorização dele também, não tenho autorização para falar o nome da pessoa. Mas, essa pessoa vai abrir agora, para o começo do ano que vem, aí, um trabalho aí já de termalina azul. Hoje, que lá de termalina azul de extra, tá em torno aí de 9, 10 mil dólares, que dá uma média de 50, 60 mil gramas, que é muito mais dinheiro do que hoje. Hoje um diamante para valer 50, 60 mil precisa ser um senhor diamante, não é fácil achar ele. Está certo que a turmalina azul também não é fácil, ela depende do investimento muito alto e é um investimento caro no começo. Mas depois que você começou a produzir ela, aquele investimento se torna coisa pouca. Vai, vai aprendendo sim, vai vendo uns vídeos aí que eu tenho. Eu tenho umas coisas aí que ajudam um pouco. Tem outros pessoal também que tem vídeo também que ensina, que tem um pouco de coisa, que dá para aprender alguma coisinha. Tenta ir comprando aí um equipamentinho, umas coisinhas, para ir ajudando. O que der para você comprar, você vai comprando e vai deixando aí do jeito. Que a hora que você fala, não, agora eu vou fazer umas pesquisas boas mesmo, para valer, aí você já tem algum equipamento pronto conversa com o pessoal que entende, que tem conhecimento, procura pessoas que trabalham em garimpo, qualquer tipo de garimpo, seja de pedras preciosas, ou seja de, de ouro, ou seja de diamante, ou seja de outras pedras, ametista, converse com eles, vê qual conhecimento que eles têm, vê o que você aprende com eles. Então é essas coisas aí que levam a gente ao aprendizado de alguma coisa. Eu, quando eu cheguei a primeira vez no Guarimpo mesmo, eu não sabia nada. Nada, nada, nada. Não sabia nem bater uma peneira, não sabia nem batear, nada. Não tinha nada, tinha experiência de nada. Eu conheci um velho russo lá ele que foi me ensinando tudo que eu aprendi lá. E outra dificuldade para conversar com esse velho, porque ele não falava quase nada em português, alguma coisa que ele falava em, em espanhol. Eu também não tinha conhecimento quase nenhum de espanhol. E vai daqui, vai dali, vai tem conversa, conversa. uma hora eu não entendia, eu falava não entendia, que não entendia, ele ficava dez vezes explicando a mesma coisa. E, por fim, eu aprendi muito com ele, e ele aprendeu uma pouca, umas poucas coisas comigo em português. Mas o que eu aprendi com ele foi muito importante. E o mais interessante, que na época, eu não pensava que aquilo que eu estava aprendendo não era tão importante igual é hoje. Quer dizer, eu dei importância porque queria aprender. E aprendi. Mas depois que eu saí dali, que eu fui cuidar de outras coisas, parece que aquilo só ficou na minha cabeça. Quer dizer, eu aprendi ali, mas ficou um pouco parado. Aí, depois que eu descobri, foi, peraí, mas o que eu aprendi lá foi muito importante, e eu tenho que dar continuidade do que eu aprendi. Aí que, que eu vim a dar continuidade o que eu aprendi lá. Mas, na hora, parecia que não era tão importante. Na hora, eu só queria saber de achar ouro, só queria se lavar, bater a bateria, lá, tirar o ouro do fundo e juntar lá uma grama, duas gramas no dia, eu só queria saber disso mas aquelas coisas ficou na cabeça, por quê? Porque foi ensinada e eu também curioso, falar esse velho caça esse ouro com essas varas aí, mas por que será, hein? O que que tem essas varas que eu, que eu não sei, e aí que eu fiquei curioso e foi aí que ele me ensinou porque aonde ele ia tinha ouro Aonde falava, aqui nós vamos cavar, tinha ouro. E eu via muita gente lá cavando no lugar que não tinha nada. E aonde nós cavava tinha, não tinha, por exemplo, não achava pepita de quilo, essas coisas não, mas um pouquinho de ouro tirava. Dava para juntar um pouquinho, comer, manter lá no lugarinho. Agora, depois, foi chegando muita gente no garimpo, foi na Serra Pelada, né? Aí... A coisa começou a ficar perigosa demais. E a gente pegou, deu fora de lá. já há já, quase uma semana dentro de mato e saímos fora. Mas trouxemos nosso ouro embora. E depois também não voltei lá mais. Foi de lá também virou uma baderna lá, morreu muita gente. E Intervenção também do Exército. Até hoje eles tentam liberar aquele garimpo lá, porque lá ainda tem muito ouro até hoje. Mas hoje é muito complicado você voltar lá para Pará. Então é complicado. Bom, gente, nós já estamos com live, já no horário de terminar. Vamos lá! Nós vamos ter outra live agora na... Na sexta-feira, né? Porque amanhã nós vai ter live, acho. Só se for na quinta-feira, talvez na quinta-feira. Mas eles tentam, eles tentam ainda liberar o... O garimpo ainda lá na... Na Serra Pelada. Mas... Vai, vai ser cooperativa, se causa isso acontecer. Eu, eu também acho, eu tenho minhas dúvidas se vai acontecer mesmo isso. Mas seria bom se fizesse uma cooperativa, porque o ouro lá tem ainda. Já não tirou mais nem, nem um quarto do ouro que tem lá. Mas tem muitos estados ricos em ouro. Tem o Mato Grosso que é rico em ouro, tem Roraima rico em ouro, tem a Amazonas rico em ouro. Tem muitos lugares para o cara tentar a sorte. Agora, hoje, por exemplo, você chega num garimpo lá no Mato Grosso, lá pra você trabalhar lá nas bombas, lá vavando, você ganha 200 reais por dia você vai trabalhar de servente, perder por aí, você não ganha 100. E outra, você ainda tem um dia livre lá na semana ainda. Você pode até tentar a sorte lá por fora, lá na... Em algum lugarzinho lá, dando umas batilhadas, aumentando o teorinho. É... Às vezes, a maior parte dos pagamentos no Garimpo também lá no Mato Grosso é feito tudo em ouro. Você recebe o pagamento cotado, o preço que está o ouro lá na, na boca do barinho. Então, é, você recebe em ouro, você chega na cidade, você vende, lá para o preço também que está na cidade e pega em dinheiro. Outra hora, os barinhos pagam em dinheiro também, tudo depende. Muitos lugares que você chega naquela cidadinha lá também, eles aceitam ouro como pagamento. agora tudo é a pessoa ter interesse e ter como, por exemplo, se eu tenho uma família, eu não vou largar a família para ir aventurar lá no garimpo e também não vou levar a família também com um garimpo, porque é muito difícil, é muito trabalhoso, você ficar acampado em garimpo aí, é trabalhoso, se uma criança fica doente, ou a mulher fica doente, ou semento fica doente lá, é trabalhoso a coisa. Às vezes, conforme a distância que você tá de cidade lá, você acaba morrendo a língua lá, sem, sem recurso. Ou até que chega no recurso também, já morreu. Não, gente, eu vou eu vou ter que encerrar. Tô com mais de uma hora e eu quero agradecer tudo aí, os amigos aí que participou aí da live e nós também vamos estar juntos aí, a, depois da manhã acho que na quinta-feira eu devo fazer essa live na quinta-feira porque sexta-feira também eu estou em um compromisso e eu acho que eu vou, vou chegar um pouco tarde, mas se eu chegar uns 20 minutos atrasado só eu ainda consigo fazer a live então o criador abençoa a todos até a próxima live Obrigado a todos.